viram já o vídeo, se calhar não era aquilo que estavam à espera, estavam à espera de ver peixe ser um dia magnífico e tudo mais, mas as coisas na realidade não são assim. A realidade agora é esta, já não pescam por prazer de pescar, pescam para roubar, para, para tirarem o maior rendimento possível da, da pesca. Sei que há muita gente a passar mal, mas acho que está em causa a sobrevivência de uma espécie e de, daquilo que nós fazemos aqui não estar correto. E eu quando digo nós, digo todos. Se não forem mudadas as atitudes, provavelmente vamos ter corfinas mais dois ou três anos e depois acabou não vou falar hum, em casos específicos, porque não vale a pena, toda a gente sabe o que é que se passa, hum, para mim, tem que se fazer alguma coisa rapidamente, senão vamos chegar ao ponto de, de não, voltar, não conseguir voltar atrás e acho que era uma pesca muito bonita que todos podíamos hum, aproveitar, desfrutar dela e neste momento o que vemos é que não existe, já não existe, não existe nada, hum, conseguiram destruir a grande maioria e se não for feito brevemente algo, é uma pesca que tem os dias contados contatos. Hum, espero que gostem, foi com amor, foi com, com o sentimento de, de tempo já não voltar atrás, e se puderem partilhar pelos vossos amigos, talvez para, para abrir um bocadinho a mentalidade e perceberem que não é assim, que não é destruir, que, que, que conseguimos chegar a algo, é talvez defender, proteger, denunciar quando for o caso e talvez um dia eu consiga voltar a buscar esta, fazer a pesca da corvina e se calhar vocês consigam abrir um bocadinho os olhos e descobrir que, hum, na verdade, um peixe só tem o real valor se for pescado e se não for roubado. Hum, bem, é tudo. Um abraço a todos, fiquem bem.